briga entre eu e você Somos dois em um, não dá pra entender Pra que revirar o que já é passado Com tantas querendo estar do nosso lado Melhor se conformar, se tocar Ela nunca vai amar nós dois Esse amor já deu o que tinha de dar Só você que não consegue enxergar Coração retro Vê se esquece esse amor amor já passou, coração retrô. Vê se esquece esse amor, coração retrô. cara real, esse amor já passou.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 Já passou